Brushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar o processo acelerado de recriação de uma arte de 2013, gente. É essa aí que vocês estão vendo aí. É um cenário, né? Um cenário ali que, tirando, com a exceção desse cavaleirinho aí que tá fazendo a guarda, era pra ser uma imagem sem pessoas, né? Só pra trabalhar nessa coisa de desenvolver composição e ambientes e coisas. E na época eu tava assistindo os vídeos do FZD, o Fangzoo. School of Design, né, que era, era e é ainda um canal muito legal De uma escola na Singapura que tem um projeto de anual, né, tem um projeto lá de estudo De um ano, que você entra no começo e sai com um portfólio maluco Pra entrar no mercado de cinema, de jogos, tudo no nível mais doido Possível, sabe, assim, de produção, é muito legal mesmo E eu lembro que vários dos vídeos dele ele fazia demonstrações, né, mostrando como ele fazia conceitos de ambientes, né, o Environment Concept Art, é, ali usando é, manchas, né, fazendo um processo bem solto de ilustração, usando muita sugestão para criar ali aqueles ambientes e dar uma, toda uma conotação para aquele cenário, né, para fazer as coisas ficarem com cara... Criar um mundo ali onde são só manchas e tinta, né, e, e pixel. O problema é que quando você tem um repertório muito pequeno, quando você não sabe muito bem o que você tá fazendo, as manchas, ao invés de significarem né, o suporte de apoio que sustenta o pilar da construção, ele vira só mancha mesmo, né? Então, muitas das coisas que vocês estão vendo aí nesse cenário tem um design muito ambíguo, muito esquisito, né? Aquela caveira no fundo tem uma caveira, tá? Legal. E aí tem um esquema segurando umas tochas. Que esquema é esse? O que tá acontecendo? Tem um predinho na frente que parece que dá pra entrar. E aí tem uma chaminé, eu acho. E aí tem uma outra coisa ali em cima que parece uma bazuca com que cristal, uma gema vermelha ali no topo. Então, enquanto no Feng Shui, cada mancha poderia ser interpretada como algo do mundo real, ali, algo verossímil, no meu, cada mancha é uma mancha certo? Porque eu não tava pensando em nada mesmo por trás daquilo. E esse problema da ausência de design é algo que vai atrapalhar bastante a gente nesse começo, certo? Então, meu propósito aqui com esse vídeo é mostrar para você como que eu transformei essa imagem na minha ilustração de ambiente mais rica até o momento. Pelo menos na minha opinião, ela é sim a minha ilustração do cenário que eu mais me dediquei para desenvolver e pensar sobre os elementos que estão ali acontecendo na cena. Por mais que eu tivesse que manter algumas coisas que estavam ali no original para poder justificar que esse era um remake, né? Então a gente tem uma loja de ferramentas perto de um grande portal e esse portal vai ter caveiras e tochas, né? Então é isso, isso vai ter que ficar certo? E eu também, gente, queria emendar nesse papo para ver se a gente conseguia conversar sobre algumas coisas com relação a essa visão mais macro da nossa jornada artística, né? Porque eventualmente é, algumas relações vão surgindo aí, né? É, hoje você vê esse vídeo, né? Deu aqui, falando de um desenho que eu fiz quase 10 anos atrás e como eu tô hoje, como eu era antes e tudo mais, então eu sinto que vocês hoje têm mais condições para criarem Sei lá, expectativas ou sonhos na cabeça de vocês Sobre como vai ser o seu trabalho daqui a 10 anos E o seu trabalho vai melhorar? Eu acho que vai Você vai começar a sentir aquele calorzinho no peito Toda vez que você termina um trabalho E vai pensar Eu agora sou um dos grandes Um dos mestres Eu cheguei lá Agora tudo faz sentido Não tenho mais crises de existencialismos complexos Na minha... Veja minha face e se ela te responde. <risos> é. <risos> Mas, gente, sem zoeira. É, eu, eu quero comer, comentar um pouquinho sobre isso também, sabe? Depois de 10 anos. E aí, você tá satisfeito? Pra onde você vai? O que você que quer fazer, né? Me perguntaram isso aqui também nos comentários. É, tem a ver com conversa que eu tô tendo com colegas também lá no Discord, a turminha lá toda batendo papo sobre esse assunto. Mas vamos lá acompanhar o processo acelerado então, simbora! Rush Rush Galera, eu vou deixar rolando aqui enquanto a gente bate esse papo, você vai ver que a primeira coisa que eu tô fazendo é tentar, né, ser mais sólido ali com a construção da minha perspectiva. E eu tô utilizando todas as ferramentas técnicas e métodos aí que eu tô apresentando pra vocês lá no Only Brush exatamente as aulas ali de desenho que eu tô construindo pros subs da Twitch. Então se você dá um sub, você pode acompanhar essas aulas privadas, secretas, escondidas que acontecem todo sábado às 9 da manhã. Fica aí a dica, hein? E também já me segue nas outras redes sociais, porque essa arte aí, ó, eu postei no meu Twitter com antecedência. Então, fica ligeiro que lá tá cheio dos spoilers. Gente, vocês podem ver que eu construí, né? Essa base de, de, de planos e cubos gigantes, né? Esses paralelepípedos, esses tijolão. E em cima desses tijolão, eu tô adicionando os outros detalhes, tô construindo os outros elementos dessa minha peça. E eu tô utilizando muito essas ferramentas que eu aprendi nesse livro Maroto aqui, né? Que é o Hot to Draw do Scott Robertson, né? Ele fala muito sobre essas técnicas de construção de, de objetos sólidos em perspectiva. O livro anterior, que foi basicamente a minha base em perspectiva, né? Que é aquele Perspective Made Easy, que são os tutoriais mais é, corriqueiros de perspectiva que você tem. Eles até apresentam essa ferramenta de cruzar em X e talvez passar ali uma linha pelo meio numa diagonal para bater no outro lado para você duplicar aquela medida, né? Essa parte de multiplicação de medidas. No livro do, do Perspective Made Easy, lá, né? O Perspectiva Fácil, ele demonstra isso na hora de você criar o espaçamento pra uma cerquinha, né? E é legal, você entende o conceito, mas as aplicações nesse livro do Scott Robertson ficam mais evidentes. Então você pode ver que eu usei muito isso pra definir e encontrar a altura dos elementos dessa cena, pra encontrar o espaço Espaçamento entre uma torre e outra, entre um espinho e outro que eu vou colocar em cima desse castelo, né? Então, a parte da construção sólida desse meu desenho tá sendo muito, muito, muito, muito é, baseada nessas ferramentas, nessas, nessas estratégias de construção de desenho sólido assim em perspectiva. E isso é algo que eu com certeza não tinha 10 é, anos atrás, e hoje eu também fui trabalhando, gente vagarosamente, expandindo e refinando esse meu conhecimento, né eu acho que isso é uma coisa que vocês já foram apresentados aqui pelo meu canal se vocês conhecem o Mike Azevedo ou a Sula, ou qualquer outro desses é, ilustradores que fazem conteúdo na internet, seja nas suas lives, nas suas redes, você já ouviu essa ideia de que o estudo é cíclico né de que o estudo ele acontece em etapas você não consegue absorver todo o assunto de perspectiva de uma vez só né a sua retenção ela não é 100% né mesmo que você veja tudo né e normalmente que você não vai ver tudo você vai ver o suficiente para você dar o próximo passinho e mais para frente né quando você pegar ali outros pedacinhos do, do quebra-cabeça um pouquinho de desenho um pouquinho de anatomia um pouquinho de pintura aí você volta e pega o nível 2 de perspectiva e o nível 2 de desenho de pintura de não sei Okay? E você vai avançando nesse sentido né? Eu sinto que a trajetória tende a ser muito mais assim E comigo, é, esse é um fato sabe Eu, eu tenho utilizado é, um monte de ferramentas e apoios E coisas que tem a ver com perspectiva Mas essa é a primeira vez que eu estou construindo uma cena tão complexa assim Pelo menos na minha cabeça sem estar tá fazendo azoio, sabe? Tudo tem aqui uma solidez extra, uh, por causa desse esforço que eu tô tendo aqui de aplicar essas ferramentas de perspectiva. Foi também um grande experimento, né? Esse desenho aqui para além de somente um remake, né? Eu acho que isso me ajuda demais a ter vontade de trazer mais vídeos como esse, né? Onde eu tento se, se ao menos eu não puder fazer melhor, que eu faça de uma forma diferente e aprenda alguma coisa no processo, né? Mas é de 10 anos atrás, se não tiver melhor, eu posso, né? né? Pelo amor de Deus, é, tem que estar tá melhor sim. <risos> Mas, gente, vamos pro assunto, então, que é esse de uma dimensão um pouco mais humana. Que é essa sobre... Puxa, Gui, você já tá, então, você já tem um desenho aí de 10 anos, né? Se você for parar pra pensar, mais ou menos foi 2009 que eu ganhei minha primeira mesinha digital e que eu... É, desenho desde sempre, mas já tem aí quase uma década, desde 2013, né, ano que vem aí completam 10 anos, e... E quais são, quais são Guilherme, as, as grandes reflexões de ver o seu trabalho como ele é hoje E como ele era antes Como é que você se sente como, você, você está satisfeito, Guilherme? Porque se daqui a 10 anos, Guilherme, eu também não estiver não satisfeito, Guilherme Eu não sei como é que eu vou me sentir, sabe? Então, gente, é... <risos> É, eu já até comentei isso em outros momentos aqui no canal. A gente cria a expectativa de que, em alguma medida, é, nós vamos, eventualmente, no futuro, ter uma reação ao nosso próprio trabalho que será como a que nós temos hoje ao ver o trabalho das pessoas e dos artistas que nós gostamos, né? Nós vamos nos sentir ali surpresos, maravilhados, né? Felizes com aquilo ali. E... Eu acho que orgulho é algo que você pode começar a sentir com o seu trabalho em qualquer nível, sabe? Porque o orgulho ele é sobre o esforço que você desempenhou para produzir aquela imagem, tem a ver com toda a sua trajetória até aquele ponto, todas as coisas que você fez, né? Eu acho que nesse sentido a gente pode sentir isso, não precisa de qualidade nenhuma, vamos dizer assim. <risos> o orgulho é de estar tá fazendo, é de estar tá tentando, é de estar. Tá comparecendo a essa missão terrível que é aprender a, a desenhar porque não é fácil, né? muita coisa ainda mais quando você quer desenhar você quer ilustrar uma cena complexa com um monte de elementos que tem um monte de coisa que envolve muita coisa né? então gente, a ideia é o seguinte de fato, a gente vai ficar orgulhoso do nosso trabalho. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que a gente tem o direito de sentir orgulho do nosso trabalho em qualquer etapa desse desenvolvimento que a gente tá tendo. Porque a gente tá se propondo a fazer algo muito difícil e a gente tá comparecendo, aparecendo e treinando e fazendo acontecer, né? Então, a gente já merece parabéns só por causa disso. Mas eu vou confessar pra vocês que há um passo em que você melhora seus níveis de exigência consigo mesmo também aumentam. Né? Então, eventualmente, o que acaba acontecendo é que tudo que você faz é tudo que você poderia imaginar também. Né? Teria como você se auto-surpreender? Teria como você olhar pra você mesmo no espelho uma manhã e fazer assim: ó, Buh! e o outro do outro lado ia fazer Ah! <risos> Tem como induzir cócegas em você mesmo, né? É mais difícil. Então, a apreciação, né, aquele encanto que a gente tem com o trabalho dos outros, ele acontece muito em parte, não porque ele é melhor do que o nosso, mas porque ele é dos outros. Né? E eu acho que aí tá um, um elemento muito legal desse da, das artes comissionadas, né, que muita gente paga para ver o seu personagem desenhado na mão de um artista não porque o outro artista é melhor do que você Ou melhor do que o outro que você pagou antes Mas porque ver como ele transforma, transporta, transmuta aquele design, aquela ideia Pela experiência, pelo estilo, por tudo que faz parte daquele artista É muito legal Então, pessoas que desenham muito bem, às vezes encomendam trabalhos de outros artistas, porque outros artistas têm outras visões e outras formas de resolver as coisas, e isso faz parte do, do, do, do brilho, do, do, da emoção dessa coisa toda, sabe? Então, eu sinto que a gente chega a desenvolver essa, essa noção em algum momento, de que a gente espera que o nosso trabalho gere na gente as emoções ou a, a, a percepção que o trabalho dos outros, de grandes artistas, fazem com a gente, mas... Parece que quanto mais próximo você chega de um nível técnico semelhante aos daquele que você aprecia, mais longe parece que essa sensação vai também, sabe? Então você sempre consegue sentir orgulho falar, caramba, me dediquei, montei a imagem, suei pra caramba, suei a camisa, fiz acontecer, apliquei aquilo e aquela outra coisa, prestei atenção nesse naquele ponto... Tudo isso você pode ficar feliz sobre, mas a ideia de que você vai olhar pro seu trabalho e falar... Eu sou incrível, talvez esse dia eu nunca chegue, né? <risos> e se chegar, tá aí um outro ponto. Se chegar, talvez seja porque você agora tornou-se um grande arrogante. E aí... <risos> e aí agora, né? Quem sabe se o seu desenho é bom mesmo, né? Talvez você ache que tudo que você faça é maravilhoso, é incrível. Gostar do próprio trabalho. Saber perceber onde que dentro de um certo nível de produção ele se encontra. É, tudo isso são... são... São coisas que deveriam independer da sua. da sua autoestima, eu sinto. Eu, eu sinto que esse que é o ponto que eu queria chegar. Recentemente eu tava tendo uma conversa. Recentemente mesmo, tipo, algumas, algumas horas atrás, eu tava tendo uma conversa com o querido Luca, que tá fazendo também o um projeto do Arte Review lá. Ele fez um workshop aí recentemente, conferiu ideias muito interessantes aí, e, e a gente tava discutindo sobre esses assuntos. E uma dessas ideias era a ideia de que aprender a desenhar com a expectativa de que isso vá fazer com que você sinta um senso de autoestima maior por você mesmo, talvez seja um tiro no pé. <risos> Guilherme, como assim, Guilherme? Porque se você tá desenhando para buscar sensações de aprovação interna, de, de, de, puxa, agora eu sou muito louco mesmo, tal, talvez você se frustre nesse processo, sabe? A minha experiência certamente diria isso, ok? <risos> Porque... A, a visão né que a gente acabou tendo contato foi a de que talvez seja o oposto. Talvez o que faça a arte ser possível é que você tenha algum senso de autoestima. Você tem um senso de que, não, peraí, eu consigo fazer esse negócio, eu vou ter que conseguir. E a gente tava falando sobre isso dentro das minhas aulas, né como aquela sensação do brilho, que é esse senso interno de... quase como se fosse um senso de orgulho ou, ou de honrar a si mesmo, né, que não, pô, eu tenho que ser capaz de desenvolver isso, de, de, de passar por cima desse desafio, né, pô, se o cara fez, o que ele tem que eu não tenho, sabe, essas noções, eu tava parando pra perceber que essa noção do brio é como se ele fosse um boost de autoestima, talvez até irreal, talvez até desproporcional, assim, mas ele pelo menos te gera a ação, né, e... E talvez o desenho cobre isso de você, ele cobre que você acredite que você é capaz de resolver. Ele cobre que você seja capaz de desenvolver aquela imagem, de chegar até o fim daquele projeto para ser possível. Porque senão você larga a mão, você desiste, você interrompe o seu processo, você não vai para além daquilo que você acha que é possível hoje, né? Porque querendo ou não, quando eu olho para essa imagem e eu percebo que é a primeira vez que eu faço um desenho Que tem esse nível de trabalho De cenário, de desenvolvimento de não sei o que Eu tô cruzando uma barreira Que eu nunca cruzei O que garante pra mim que eu vou ser capaz De chegar no final desse projeto? Nada <risos> A loucura completa Do meu ser que diz que pô, Se eu consigo fazer um pouco pequeno se eu juntar muito mais energia, se eu tiver essa disposição, eu vou conseguir fazer algo muito maior e eu vou aprender. E se eu falhar, eu vou de novo e não sei o que. que tem uma. Parece que a autoestima para chegar em grandes imagens ou em grandes resultados ou abarcar grandes projetos, a autoestima parece que ela precede o desenho, ao invés de ser o resultado de ter concluído uma grande imagem. Você não fica se achando mais fodão depois de fazer algo que você considera difícil ou grandioso. Você tem que se achar fodão pra começar. Alguma coisa difícil e grandiosa. <risos> eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é, é mais ou menos isso. E, e é por isso que esse boost do brilho, né? Do brio Pra quem não tá sabendo, né? Dentro das lives, pra quem já acompanhou, o professor Croves de Barros Filho teve, teve um vídeo aqui no YouTube. Eu acho que ele acabou deletando, né? Depois de um tempo. O canal... Muitos dos conteúdos do canal dele ele acabou tirando por causa de problemas. Que eram, né? Pessoas estavam clipando e usando de forma errada. Tava dando B.O. pra ele lá. Mas é, esse... Esse, esse momento que ele fala sobre o brio, ele tá tentando incentivar uma turma de alunos lá na, no curso de, de filosofia, é, na, nas aulas de filosofia na faculdade lá, é, justamente para que a galera se empenhe a, a, a se desafiar com textos difíceis, né? Porque a, a, parece que a primeira resposta, quando a gente encontra um desafio que é incômodo, que é chateante é a resposta do para quê eu não tenho pra mais eu... e daí sabe essa essa forma des... é um certo desinteresse né ou, ou mesmo uma coisa de pô mas eu não consigo eu não vou dar conta o texto é muito difícil e aí ele, ele faz essa essa comparação assim né tomou leite materno <risos> foi alfabetizado né <risos> amarrar meu cadarço, ele dá uns exemplos, assim, muito de, né? fui, fui alimentado, né, é, eu, devo, eu devo ser capaz de entender o que esse cara escreveu nesse livro, eu nem preciso escrever o que ele escreveu, eu não preciso nem desenvolver uma teoria nova sobre alguma percepção da realidade dentro desse negócio, eu só preciso ler o que esse cara escreveu e entender o que ele tava falando, certo? Então, essa, sabe, essa, esse senso de revolta, com um desafio, é um senso de autoestima. Eu, eu percebo agora. É um senso que diz, eu sou maior do que esse desafio. Por mais que eu nunca tenha ganhado ou feito algo desse nível antes, né? E, e é, é confuso. É confuso isso pra mim, porque... Parece que é uma espécie de fé em si, né? Você vai ter que acreditar, mesmo na ausência de muita grande evidência, que você é capaz, no longo prazo, ou no curto prazo, ou em qualquer prazo que seja, de desenvolver coisas interessantes, né? E eu acho que isso é, é muito interessante, porque, ao mesmo tempo... Eu, eu percebo talvez o perigo dessa ideia, que é de você ficar se iludindo o tempo inteiro e não buscando a forma mais prática, mais resoluta, mais inteligente de resolver alguma coisa, sabe? Então também não dá pra encarar esses desafios só com, com a cara e com a coragem e falar ah, vai dar tudo certo, né? Quando você tem todo o apoio necessário, quando você tem todas as, as coisas que estão ali pra compor esse, esse seu esforço, Poxa, o que, o que mais poderia estar, tá, né? O que mais você precisa, né? para desenvolver isso. É lógico que a vida sempre apresenta os seus desafios, os seus problemas, as suas urgências, né? E tudo isso entra no caminho e faz a gente se desviar da, das coisas que a gente queria fazer por muito tempo, né? Isso também acontece. É, e é relevante, sempre tem que estar tá na nossa cabeça também, né? Essa é a noção de que provavelmente. Eu vou falar com todas as letras. Desenhar não vai te dar autoestima. É a autoestima que vai te deixar desenhar. Eu acredito nisso hoje. Eu acredito nisso hoje. Numa perspectiva pessoal, eu acredito muito nisso hoje. A gente tem que se, tem que acreditar na gente mesmo para conseguir desenvolver essas coisas. nem que seja para desenvolver algo incrível, para começar a estudar, a gente tem que acreditar que é possível aprender para começar a se desenvolver no desenho, né? Para começar a a praticar desenho Você tem que acreditar que aquela prática te, te avança te, te melhora Toda experiência é útil, né? Se você não acredita nessas coisas A vontade, o ímpeto, né? Aquele, aquele fogo pra fazer Vai murchar, né? Lógico que vai murchar E aí vai ser mais difícil de progredir De continuar fazendo as coisas Eu nunca imaginaria que depois de 10 anos Eu estaria construindo uma imagem como essa, sabe? Eu, eu nem consigo pensar nisso Eu não tinha muito... <risos> Eu sempre falo, né, que essa foi uma grande vantagem minha. Eu nunca tive muito grandes, bons referenciais para saber o que eu queria fazer. Eu só tinha vontade muito grande de produzir coisas, de fazê-las fazê aparecerem. E eu às vezes até reflito, né, até que ponto isso também é só uma grande vaidade, né? E até, em que medida, Guilherme, essa vontade de produzir, de fazer as coisas, não é só uma maneira de se reafirmar como alguém que é capaz Que é capaz de desenvolver, de fazer, de ser criativo E você leva isso como uma, um valor bom para se ter na vida E você quer provar que consegue Seja para você ou para os outros Então, eu não sei, eu não sei Pode ser, né? Às vezes eu... Eu, eu lembro de, de ter conversas nesse sentido, né? Sobre por que que você desenha Por que que você faz isso é, E concordo que se você tá aqui pela esperança de que você vá construir um senso de, de valor próprio é, através dessas demonstrações de, de grande valor que você está trazendo aqui, né? De, de que você estudou, de que você fez e tal. É, não sei. Você sempre... Você não consegue se assustar no espelho, nem se fazer autocócegas com tanta eficácia quanto o outro consegue em você. E você também vai ter essa dificuldade de, de perceber a evolução do seu trabalho. Mesmo que você faça 10 anos depois. 10 anos? Já faz tanto tempo que eu nem consigo me lembrar mais do estado mental do Guilherme de 10 anos atrás. Eu nem consigo fazer esse referencial. Pra mim, é, é, é uma doideira. Aqueles 10 anos atrás parecem um sonho. E hoje é a realidade. Então, e o que é o futuro dentro desse meu escopo, sabe? Nossa, que vídeo maluco do caramba. <risos> Gente, perdão pelo vídeo maluco, mas essa de fato eram as coisas que estavam passando aqui pela minha cabeça quando eu tava fazendo essa imagem, quando eu tava conversando agora há pouco é, com os meus amigos do Discord lá. Era muito essa noção de que pra, pra tudo isso que a gente tá fazendo, a gente tem que acreditar que a gente é capaz em alguma medida, é, nem que seja só pra gente começar e dar o primeiro pontapé e dar o primeiro passo, e aí sim ir atrás de todas aquelas etapas técnicas, metodológicas, todo o refinamento, todo o estudo, toda a prática que a gente precisa de desenvolver. Surge dessa ideia, né? De que é possível melhorar, de que é possível aprender, de que é possível chegar em lugares onde você acha que ainda não são possíveis, né? Que não são acessíveis hoje pra você. É, Gente, se vocês virem a caveira usando, usando o chapéu de festa junina... Com trancinha Maria Chiquinha é... não é verdade, tá bom? Mas é isso, gente Aí vocês estão vendo a parte final agora desse processo O que, que eu tô fazendo aí? Eu estou refinando, polindo e redefinindo todos os elementos do desenho Que eu acho que ficaram meio largados aí nesse processo Então a gente vai adicionar detalhes no castelo, plantas no chão outros outros adereços e, e, e justificativas aí para tudo que tem nesse cenário para deixar ele mais vivido mais ambientalizado mais rico E uma dessas coisas são essas, esses tentáculos né, de raízes aí que eu decidi adicionar. Eu falei, isso aqui é muito legal, eu gosto sempre quando eu vejo esse tipo de coisa. E, <risos> e eu decidi adicionar ele aí também nessa cena. Gente, eu vou fechar a janela que tá ventando muito, pera aí. E aí, gente, nessa etapa final fui realmente tentar dar um pouquinho mais de contexto, de cara, de, de objetivo pra isso. E fazer com que esse cenário tivesse... A, a união de vários desses fatores que estavam faltando no anterior, né? Uh, primeiro, mesmo que tá deixado como sugestão aqui, seja mato, pedra, ou um telhado, ou a madeira, ou metal, né? Mesmo que ele não esteja super, hiper, mega refinado, ainda assim a gente consegue diferenciar os materiais que estão acontecendo nessa cena. A gente tem uma percepção também muito clara de horário do dia e o clima que tá no geral aí dentro dessa imagem. Eu também coloquei ali essas palmeiras, esse elemento mais BR, esse tucano que tá aí, porque eu ainda Tô desenhando esse universo meio, meio compartilhado aí, né? Que é medieval com influências brasileiras. Que é isso que eu tô gostando de brincar e de fazer aqui no canal nesses últimos tempos, né? Só que aí eu tô fazendo isso vocês estão vendo. Adicionando detalhes, mais é, definição mais clareza na comunicação para esses materiais. Então, a porta de madeira, vamos fazer ela parecer madeira. O negócio de metal, vamos fazer ele parecer mais com metal e fazer toda essa essa comunicação ficar mais efetiva. Isso é algo que a anterior, né, que a imagem de 2013, acho que era o maior falha, o maior erro dela ali. É, era justamente o chão, a pedra, a árvore e tudo parecer feita do mesmo material que chama mancha indescrita, né? E aí vocês podem ver. Esse esforço para separar essas coisas. Aí as arvorezinhas também, fazer todas as folhas, todos os pedacinhos e todas as coisas. Gente, esse é o cenário, assim, mais ambicioso que eu já fiz. É, eu considero ele um trabalho, assim, muito difícil, que eu desenvolvi aí. São pelo, pelo menos 11 horas de gravação. E tem mais horas que eu acabei não gravando ali, entre um pedaço e outro. É, nessa parte de finalização aí. É, então... É muito, é muito doido ver tudo isso E eu paro sim, por algum momento é, Talvez é, seja algo que Não seja muito claro pra você Mas depois que eu encerro uma imagem Eu tenho ali a minha lua de mel Com ela <risos> <risos> eu não sei como é que é a relação de vocês com o seu próprio trabalho, mas eu tenho a relação de lua de mel com o trabalho recém finalizado Eu gosto de olhar pra ele o tempo todo, então eu abro ele no celular, eu abro ele na tela, eu abro ele no negócio Eu olho ele de novo, aí eu asfasto, aí eu olho de novo, aí eu vejo, vídeo aqui ficou legal, só que eu já não sei tanto é, Eu nem fico tanto hiper analisando a imagem não, eu só fico voltando pra apreciar ela, porque ela acabou de nascer, sabe? Eu fico olhando ali pra ela É... Depois de um tempo, vai murchando. Eu vou começando a ver o que tem de, de errado ou de problema com ela. E depois de um tempinho ali, depois de mais uns, uns, uns, uns dias, vem a ideia de como é que eu posso levar isso além? Como é que eu posso continuar essa progressão? Como é que eu posso. Qual, qual que é o próximo passo a partir daqui? E isso é muito doido, é muito doido. Porque eu entendo, talvez, a frustração de olhar para uma jornada que não tem prerrogativa de final. Né? No sentido de que essa jornada de aprender a desenhar e fazer coisas cada vez mais legais e tudo mais Talvez não culmine em coisa alguma Que não seja a jornada para chegar até ali E a galeria de coisas que você montou na sua vida né? E se tudo der certo, o impacto que essas coisas tiveram nas outras pessoas que estavam ali do seu lado E acho que no final das contas essa é uma discussão Talvez mais até sobre sobre a vida em si do que necessariamente sobre o desenho, né? Do porquê fazer qualquer coisa ao invés de coisa nenhuma. E eu não sei. <risos> Mas muitas vezes, né, depois da da urgência, depois da necessidade, depois do trabalho, depois depois que isso deixa de ser objetivo, e aí? Por quê? Para onde? Sabe? É É difícil de responder, né? Acho que é Bem complicado Mas dentro dessa noção ainda de autoestima De auto percepção De como talvez ela seja o verdadeiro combustível Que você gasta para produzir as suas artes né? É, você necessita dessa noção inflada Sobre o que você consegue fazer para chegar na metade do caminho disso E fazer algo que, que ainda assim já seria bem difícil Eu acho que tá aí um exemplo disso dentro da minha cabeça Eu tenho muito essa noção de que esse desenho É... Uma manifestação imprecisa Do meu verdadeiro potencial eu, Tudo que eu faço, eu tenho essa noção Essa daqui é uma manifestação Que não reflete A totalidade do meu potencial Eu acho que às vezes é por isso que eu Seja o meu potencial presente Ou o meu potencial futuro eu, eu, Essas duas noções entram aqui é, Essa imagem é o melhor que eu posso fazer Hoje Talvez Essa imagem é o melhor que eu vou poder fazer Do resto da minha vida? Duvido Eu não sei e se você for pensar assim, pô, ah, nos últimos anos eu tenho melhorado e cada vez mais. Eu não sei, eu não sei dizer, gente. Eu, eu acho, às vezes, que é uma grande autoilusão. É uma profecia que você mesmo constrói, sabe? Nesse sentido. É muito esquisito. É muito esquisito. Eu sei que, gente, assim que eu terminei essa imagem, passei ali meu período de lua de mel com ela. Namorei todos os seus. as suas belezas. Contemplei ali todos os seus méritos. Tô doido pra ver qual que vai ser a nossa próxima aventura aí, qual que vai ser a próxima imagem que a gente vai desenvolver e como é que isso vai rolar, certo? <risos> gente, esse é o vídeo de hoje, foi essa loucura aqui. Deixa eu mostrar esse resultado pra vocês lá na outra tela. Galera, espero que a reflexão do vídeo de hoje tenha sido bem confusa e tenha dado pra você muitas poucas respostas e dado ótimas dúvidas sobre muitas coisas, ok? <risos> gente, espero que o papo aqui, apesar de maluco, meio desconexo, é, realmente foi fluindo... Eu, enquanto a gente estava conversando aqui nesse vídeo Eu espero que tenha sido interessante para vocês É uma reflexão muito recente para mim também Porque é, depois de 10 anos fazendo esse tipo de coisa ah, Talvez a gente crie essas expectativas De que agora eu vou me sentir de um certo jeito com o meu trabalho E eu reparo que a mesma, as mesmas coisas que me impulsionavam 10 anos atrás Essa noção de que eu, eu posso ir além, eu posso fazer mais Eu posso fazer outras coisas, né? Essa... Baseado em 10 anos atrás era baseado em nada, hoje é baseado nos meus últimos 10 anos. Mas o que é que eu vou fazer daqui nos próximos 10 anos também vai ser diferente e, e vai ser baseado também nessa vontade de, de achar que não se pá dá sim, se pá dá pra fazer melhor. Eu acho que, acho que dá, sabe? Espero que ajude de alguma maneira e fique aqui com. Parte final deste vídeo. E essa é a nossa ilustração, gente. Como vocês podem ver aí, com todos os seus detalhes: as coisinhas aí, engrenagens, parafusos, outros elementos, é, tentáculos de raízes aí pelo chão, pelas paredes, variações cromáticas no chão, na, na, no brilho das coisas. É a aplicação de tudo que eu tenho estudado nesses últimos anos, né, gente? É, galera, espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido um vídeo divertido aí pra vocês uh, vamos, vamos evoluir esse assunto Vamos falar mais sobre isso Qual que é a relação sua hoje com autoestima e desenho Como é que essas coisas estão é, acontecendo no seu trabalho em, em, que, em que medida isso te ajuda, te impede Vamos discutir sobre esse assunto Talvez a gente possa evoluir essa conversa E trazer outras dimensões aqui pro nosso, Pra nossa discussão, certo? Muito obrigado, gente Até mais Valeu e... Falou!